Olá do no Mundo começando para vocês, hoje estou aqui com essa beleza, minha esposa, minha gatinha, minha mulher, minha mulher, minha coisa, coisa linda, minha gata, estamos? esse vídeo é o início do especial de setembro de 2018, que nós estamos fazendo aqui no canal, com a Paula que vai fazer mais vídeos aqui comigo, para que vocês possam ter um pouco mais de proximidade, com esse casal, olha só que beleza. E nesse especial de setembro vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta do mês. Falando sobre a Austrália, intercâmbio, nossa vida, como que a nossa vida vai ser daqui pra frente. O que vai ser da Chewizy, o que vai ser de vocês, o que vai ser de todo mundo. Então, é, esse vai ser o especial de setembro que a gente bolou aí pra vocês. Então... Fiquem ligados no canal esse mês que tem bastante coisa legal pra vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre coisas que nós sentimos falta e coisas que nós não sentimos falta na Austrália. Pra quem não sabe, a gente voltou pro Brasil e nós estamos indo para o Canadá. Isso vai ficar para um próximo vídeo que a gente vai soltar. Então fiquem ligados. E se você tá interessado desse vídeo, fica com a gente e check it out! Check it out! Então vamos lá, pra começar, qual é a coisa que você mais sente falta na Austrália, meu amor? A gente eu coloquei aqui três coisas que eu sinto falta na Austrália, né? E coisas que eu não sinto falta, mas vamos falar a primeira das coisas que eu sinto falta na Austrália, né, começa aí você, o que que, qual a primeira coisa que você mais sente falta do país? E a primeira coisa que eu mais sinto falta, é uma coisa muito idiota, que é o self-checkout. Ah, isso é uma coisa interessante mesmo, cara, o self-checkout é quando você vai no mercado ou em qualquer lugar que tenha o caixa, o caixa automático, você passa suas compras, você não com seres humanos. Não tem contato com seres humanos, é verdade. Você chega lá com as suas compras, você passa as suas compras, paga com o cartão e vai embora do mercado e você não tem que ter contato com ninguém. Mas eu acho que, além do fato de você não ter que ter contato com ninguém, porque esse não é um problema, é que é muito mais rápido, porque você já sabe o que você vai fazer. Você vai chegar no caixa, você vai passar suas compras, você vai pagar e você vai embora. Agora, quando você vai no caixa... Aqui no Brasil, todas as vezes que aconteceu que a gente foi no caixa, demora, é um tem aquela fila. Nossa, é um inferno. Eu fico na fila querendo morrer, assim, tipo, é um velho, me mata, pelo amor eu de Deus. Muito. Eu quero muito morrer. Enfim, mercado realmente, self-checkout é uma coisa self que... Self-checkout, não é uma exclusividade da Austrália, tem em vários outros países, mas é o que uma coisa tem, que eu sinto muito falta da Estados Unidos, da tem. Mas é, é realmente, isso, eu também sinto falta Parece que estavam implementando já em alguns lugares aqui no Brasil. Ah, aqui... Mas estavam implementando. É difícil. Tá. Ah, uma coisa que eu sinto falta, é uma coisa, uma coisa idiota também, mas como eu sou gordo, eu gosto muito de comer, é uma coisa que eu não achei aqui no Brasil ainda, se vocês, inclusive, tiverem dicas, comentem aqui embaixo, porém, eu sinto falta de um prato indiano, sim, indiano, <risos> chamado Butter Chicken. Butter Chicken nada mais é que um frango com molho de curry, ele é um pouco adocicado, e assim, é um molhinho que, cara, sim. de manteiga, e por isso chama Butter Chicken, mas... É um negócio que eu não acho no Brasil e eu comia, tipo, sei lá, 3, 4 vezes por semana na Austrália porque era muito barato, vinha com arroz, frango e tal, meio molinho. E isso é uma coisa que sinto muito falta, cara. Comida indiana é uma coisa que sinto muito falta. É, porque... além da, da comida japonesa e chinesa, a gente não tem outras não, culinárias asiáticas aqui não, que não, não sejam tem. muito caras. Exato. Né? Porque, pô, deve ter restante indiano aqui em São Paulo? Com tem, certeza. não, tem, mas deve é Deve ter o um Butter chicken, de é. chicken? Deve ter. Mas eu pagava 8 dólares no Butter Chicken é. lá e aqui eu vou pagar tipo 100 reais, eu tenho certeza. Então... É que aqui é considerado uma coisa muito chique, Muito assim. chique, e tipo, comida não é chique. Então... É. É, indiano não é chique, indiano é indiano, Dinheiro tá ligado? É indiano é tipo nós, né? <risos> indiano não tem que ser chique, entendeu? Então eu sinto muita falta do, do butter chicken também, cara. É, butter chicken tipo de, é, de comidas asiáticas, além do japonês e chinês que a gente é, tem. Exato, aqui. exatamente. Butter chicken é o que eu sinto muita falta. É, é tipo assim, nossa, mas vocês estão tá falando da Austrália, você sente falta de comida asiática? Sim, porque a Austrália não tem comidas é, específicas da Austrália. É exatamente. Falando de comida, a segunda coisa que eu mais sinto falta da Austrália é sushi de abacate. Que eu amo muito. Que também não é uma exclusividade da Austrália, tem em outros lugares. Mas é, não só o sushi de abacate, mas opções vegetarianas de comida japonesa. É muito comum na Austrália, qualquer restaurante japonês tem opção vegetariana tipo, gostosas. E aqui, quando tem opção vegetariana, é com fruta. Eu não, eu não acho que faz muito sentido sushi de fruta, entendeu? É, até tá gostoso. O abacate é uma fruta. Mas assim, o abacate tudo bem, porque o abacate pode ser comido salgado. Né? Eu sempre achei muito nojento esse, não, abacate, muito tipo, esse sushi Não, muito gostoso. Eu sinto muita falta do sushi de abacate. Sério. Muita falta A Avocado roll é bem... É muito gostoso. Nossa, com cream cheese. Nossa, vou até passar pra próxima aqui. Uma coisa que eu sinto muita falta na Austrália e que não tem aqui no Brasil mesmo, e assim, não é exclusividade da Austrália também, mas exclusividade de países de primeiro mundo, é o poder de compra, tá? Então, é, o que eu quero dizer com o poder de compra? Ah, Delch, lá é mais barato as coisas? Não, não é que é mais barato, é até um pouco mais caro que o Brasil. porque a gente ganha salários mais altos na Austrália, né? Na Austrália o é o maior salário é, mínimo. É, a Austrália é o maior salário mínimo do mundo. Então, eu sinto muita falta de poder, pô, sei lá, numa loja de videogame, comprar o, o, o videogame da moda que acabou de sair à vista e não pesar no meu bolso, sabe? Um MacBook na Austrália, a gente viu na, na, na loja lá, tava tipo 3 mil dólares, aqui tava 25 mil reais. Quem compra um computador de 25 mil? Dependendo reais, cara? do produto. Parcela em 50 vezes. É, mas é o que você falou. Dependendo do produto, quando você converte, é até mais caro lá. Só que. Não é Apple, Apple é mais caro. É, Apple é mais caro aqui. É, só que, como você ganha muito mais, você acaba tendo um poder de compra completamente diferente. E, Exato. principalmente, você poder comprar sem parcelar. Você compra à vista é, e Larissa nem, tem eles nem parcela. parcelas. Nem tem. Então... Parcelar é uma coisa muito brasileira. Então, você compra e. Beleza, tipo, você já pagou, você não tem essa dívida mais. Tá? Exato. Então, é por isso que inclusive o Brasil tem o maior número de de Plants, né? Então, tipo. É uma webster nesse comentário é, aí. Tem é um aqui, né? Então, a, a grande questão é que é, o poder de compra é uma coisa que me faz muita falta. Poder comprar tudo que eu quero sem ter que me preocupar, isso é uma coisa que realmente no Brasil não vai ter por um bom tempo. Infelizmente, meninas, não vai estar tendo no Brasil. É, gente, no Brasil isso não tem, não, tá? Porque... <risos> Então, isso é uma coisa, uma coisa que eu sinto bastante falta, é ter poder de compra. Eu acho importante comentar também que a gente não colocou na lista assim, segurança, qualidade de vida, porque são coisas meio óbvias, né? É, eu que... coloquei, você me fez riscar. É, daí. a gente tá falando de coisas mais curiosas, assim, tá? Por isso que a gente não colocou segurança, qualidade de vida, blá blá blá na lista. Última coisa que eu mais sinto falta da. A gente pode separar, na verdade, de fazer um, coisas que sente falta e de depois coisas que não sente falta. E a última coisa que eu sinto muita falta da Austrália, também é uma coisa idiota, desculpa gente, mas é uma coisa idiota, é o Kmart. Nossa! Eu sinto muita falta do Meu Kmart. Deus. O Kmart, se fosse comparar com o Brasil, seria tipo umas lojas americanas, assim. É mais barato, né? Só que muito barato e com muita coisa legal. Eles têm muita coisa moderna, assim, tipo de móveis, né? A IKEA né? De decoração. também, agora, se for colocar nessa lista, o Queimarte é que e a IKEA. É a IKEA já né? é um pouco mais cara, né? A IKEA não entra tanto. É, que eu também sinto falta, mas o Queimarte eu sinto muito mais falta, porque no Queimarte você compra, assim, coisa de um dólar, cinco dólares, decoração, coisa de cozinha, aquela bem velha, né? Coisa de cozinha. Mas não é tipo assim, ai, ah, coisas de cozinha. Não, é coisas de cozinha de unicórnio, entendeu? É muito legal, é muito fofo, é muito barato. E eu As senti muita, né? Mas eu senti muita falta do Kmart aqui, por exemplo, pra comprar coisa pra casa. Porque no Kmart você vai e você compra copo por um dólar, sabe? Uhum. E aqui qualquer coisa que você vai comprar é caro. Poder de compra. Exatamente. Mas aí, do Kmart especificamente, é o que eu senti mais falta. Exato. Bom, e a última coisa que eu sinto falta da Austrália também é a proximidade com os lugares, tá? Pode ter comentado que, pô, se você mora numa cidade interior, você também tem proximidade com as coisas, mas é um pouco diferente a questão da proximidade. Por quê? Como a gente estava em Brisbane, é um pulo para chegar em Gold Coast, é um pulo para chegar em Sydney... Da Austrália é um pulo pra chegar na Ásia também. Um pulo pra chegar em Sydney, né? É lógico, é, tipo, é barato. É barato. Tá, mas é barato. Ah, é barato. É quero fácil, dizer, né? a proximidade é que eu quero dizer não é de distância só. Porque a Austrália é, a... é um país gigantesco. É, mas é a proximidade de você poder, pô, eu quero ir pra Sydney vai 50 dólares 50 a passagem dólares você passagem. vai e volta. Aqui eu quero ir pro Rio pra mil reais a passagem. Poder de compra ah, também. Não, a gente não colocou na lista, mas isso é uma coisa que aqui faz muita falta. Companhia aérea low cost. Então, é essa a essa, essa questão. Companhia aérea low cost. Você quer daqui pra Bahia, você tem que deixar um rim ou parcelar em 10 vezes. É, é tipo de 800... R$800, não, não faz não faz o menor faz sentido. sentido, então eu sinto muita falta dessa proximidade que eu tinha com, com, com a mobilidade para os locais, eu não suporto pegar trânsito em São Paulo, ficar uma hora para ir, uma hora para voltar se do trabalho mora, todos os dias, se eu tivesse morado em Sidney talvez você não tivesse, então é, se eu tivesse morado em Sydney talvez teria sido diferente, mas a proximidade tanto dentro de Brisbane especificamente e pra viajar por ali também, é, é, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta. Sinto falta também dos amigos que eu deixei lá, de tudo que a gente construiu nesses últimos 4 anos, então a gente acabou fazendo uma vida na Austrália e a gente teve que interromper, vir, pro, vir pra São Paulo, fazer o que tinha que fazer e agora a gente tá numa nova vida, indo pra um novo lugar, então essas coisas me fazem bastante falta, meus amigos, pessoas que eu deixei lá ao longo desses 4 anos de Brisbane. Meu Deus, a minha Siri quer participar do vídeo. Bom, além dessas coisas que eu anotei aqui, não sinto falta demais nada. Não tem mais nada a que você Siri, te falta. A Siri escreveu, que acho, eu acho que enfim. É, além dessas coisas que a gente comentou aqui, não tem mais nada que eu sinto falta dela. Nada? Não. Não falta mais nada, Altânia. Não sente falta de morar no Vale, na, na rua do Mijo. Não. Você não sente falta de, um pouco. de poder comer o Mecas por 3 dólares. Eu não comi o McDonald's. Nossa, chata demais. Meu Deus do Sinto falta do café. É. Sinto falta de comprar, é, é, por exemplo, vai, você vai num café, você compra o um café pra viagem, né, aquele copinho de, de, tipo, papel, né, nem sei uhum. falar, que nome daquele negócio, e aqui não é muito comum, é, né? se você vai no lugar tomar café, vem na xícara mesmo, tipo, pra você tomar café no lugar, é. não pra levar pra viagem. E às é. vezes você pede pra viagem e eles nem tem, tipo, recipiente pra colocar o café pra viagem, café pra viagem é assim, falta. É verdade, é verdade. Bom, gente, então foi isso, essas são as coisas que a gente mais sente falta da Austrália, se você já voltou da Austrália também... Comenta aqui embaixo fala... ou, de qualquer outro país. É, ou de qualquer outro país Você voltou de qualquer lugar aí no exterior E voltou pro Brasil aí Comenta aqui embaixo o que você sente falta também Que a gente tá bastante curioso em saber E você já sabe, se você também quer sentir falta Dessas coisas ou não Ou, não, ou mas... ficar por lá Pensa Já sabe, fala com a Twizy Manda ver pra gente no Twizy intercâmbio.com barra orçamento, fala com a gente que a gente vai mandar você lá pra Austrália também, o Canadá, pra Irlanda, para onde você quiser, para você ter que ir e não ter que sentir falta, para você ir não voltar mais, beleza? Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as coisas que a gente não sente falta. Apesar de todos os problemas do Brasil, apesar de toda essa merda que tá acontecendo na política hoje em dia, a gente não precisa entrar nesse tipo de discussão, vocês sabem muito bem que vocês são brasileiros. Eu sentia muita falta de não ser um imigrante. né? O que quer dizer isso? Né? Tipo, Pô, Deus, você estava tá morando no exterior? velho, tá estava me tirando? Você, e aí? Você vai ser o quê? Vai ser australiano? Não.